Que dumping, hein, pessoal! O Bitcoin aqui caiu cerca de 19% no curto espaço de tempo. A gente vai dar uma olhada aqui no vídeo de hoje o que, que a gente pode esperar aqui do Bitcoin após essa queda brutal. É pessoal, vamos dar uma olhada aqui que esse mercado aqui não é para qualquer um, tá? Isso aqui realmente acontece para quem está no mercado há bastante tempo, pessoal. Eu vi esse dump em tempo real ontem aqui, tá? Eu fechei a posição nos 52.700, estava com o um long lá aberto e acabei pegando ali na, na, numa retração do Bitcoin. Fechei, fui botando stop para cima, né? O trail stop. E fechou ali, eu estava até assim preocupado, só que eu fechei no momento bom, poderia buscar a região de 53.700, que era até meu alvo, né mas eu como fui subindo os tops, porque pessoal, a gente está bem esticado com o preço, né? eu comentei para vocês muito sobre isso. tá Então, essa correção poderia vir a qualquer momento, pessoal, só que eu não imaginava a correção assim, uma porrada, né como foi que aconteceu ontem tá então o Bitcoin caiu aqui para casa dos 42.900 né isso aqui é um efeito cascata né pessoal basicamente começa a liquidar o pessoal que vai fechando posição fechando fechando fechando chega um ponto ali que vai né, um efeito dominó mesmo e o Bitcoin vai caindo aqui ó né cai de forma muito forte mesmo tá então pessoal eu o que acontece né eu falei para vocês no último nos últimos vídeos sobre isso cautela pessoal O Bitcoin tá bem esticado com preço tá não tô gostando muito do volume né então a gente teve essa correção tá aqui agora Uh, eu fiquei de olho aqui pessoal onde eu comprei mais Bitcoin foi na região dos 45 .200, tá? que eu comentei para vocês no grupo do telegram inclusive participem no grupo do telegram aliás eu comentei uma hora antes do dump eu falei para vocês pessoal eu ficaria esperto com as altcoins lembre-se que o lucro bom é no bolso tá eu comentei isso aqui acho que foi menos até de uma hora desse dump pessoal tá então postei aqui no canal de alertas porque pessoal as coisas não estavam parecendo muito boas para mim, a, a dominância do Bitcoin estava querendo reverter, a gente estava esticado já com preço bastante, né, o volume não estava não assim, me agradando muito, a gente vê que vai perdendo força né, o movimento, então qualquer momento a gente poderia ter correção como essa, eu não imaginava que ia ser uma correção assim, desse com essa força, tá? mas já estava... Assim de olho aqui e poder comprar bitcoin mais abaixo, eu botei ordens aqui na região dos 45.200, tá? Então pegou essa região aqui de 45.200, pegou um pouco também nos 44, pessoal. Onde eu acumulei mais aqui, tá? Foi a região dos 45.200. E até o momento aqui eu tô, assim, apreensivo que o bitcoin pode pegar regiões mais abaixo, tá, pessoal? O que, que eu quero dizer com isso aqui, tá? Bom, essa média de 50 dias exponencial é muito importante, né? Eu já comentei pra vocês, é... porque acompanha essas médias aqui, ó. Média de 8. 21 dias exponencial e 50 eu acho muito importante essas médias pessoal tá se a gente olhar aqui ó na história do Bitcoin né? eu já mostrei para vocês em outros vídeos sobre isso tá desculpa o controle é travado aqui que tá realmente difícil é né? backup aqui pessoal não é muito bom tá então aqui essas médias aqui a gente pode ver a média de 50 um suporte muito bom para o Bitcoin tá quando a gente perdeu essa média fechou o candle abaixo dela daí veio a desgraça toda né pessoal a gente teve essa correção toda aqui né, do preço e se a gente mudar inclusive aqui ó a média de, de 8 e 21, por que, que é importante, ó pessoal? Vamos mudar para o gráfico semanal aqui. Ó. As mesmas médias que eu estou usando aqui, ó, mesmas médias, né? Se a gente olhar essas médias aqui, a média de 8, ó, média de 21 aqui, a média de 21 semanas é uma média muito, muito importante mesmo. Inclusive, a gente teve suporte aqui agora do Bitcoin. Ó. O Bitcoin te, foi buscar exatamente, né ele foi buscar aqui a média de 21 semanas, estava aqui na região dos 43 mil dólares, né? Então, o Bitcoin foi, foi pegar aqui essa, essa região, tá? A gente está aqui agora, nesse momento, acima na média de 8 semanas ainda tá então isso aqui é um é, um, é positivo por enquanto o Bitcoin essa média tá aqui nos 45.700 né? então é, a gente tá bem aqui ainda para o Bitcoin apesar desse dump todo tá pessoal mas é o seguinte vamos voltar aqui para o gráfico diário eu quero mostrar para vocês o que que eu tô aqui de olho pessoal é, e esse movimento aqui não me assusta tá para mim a gente não tem nada perdido a gente perdeu obviamente a região lá dos 51 é, 51 mil dólares tá eu queria... Pessoal, eu queria fazer para vocês uma live ontem, na verdade. Só que com esse computador do jeito que tá aqui, eu não tô me animando muito, tá? Eu, tô... eu quero esperar o, computador... o meu computador novo chegar aqui, pra eu poder voltar a fazer as lives aqui. Eu quero... Tinha vários planos pro canal. Infelizmente, o computador deu problema. É... Bem, bem chato mesmo, tá? Então a gente perdeu a região dos, dos... A região de atração Fibonacci que eu comentei pra vocês, né, pessoal? A região de 51 mil dólares. Mas pra... pra mim isso aqui, pessoal, não me assusta. Não me assusta, tá? Vou mostrar pra vocês qual o nível que eu tô de olho aqui agora. Então a gente perdeu a gente perdeu essa região aqui né a região dos, dos 51 mil dólares né, foi quase buscar a região de 382 aqui ó região dos 42 mil é, foi pegou 42.900 aqui né então essa região está nos 42.300 mas que eu tô de olho pessoal para a gente poder aqui se manter ó com o Bitcoin é, seguro aqui para poder ter uma uma né, voltar a buscar uma nova massa histórica eu vou olhar aqui primeiro essa retração Fibonacci aqui pessoal desse fundo ó, até esse topo aqui a gente pode ver ó, quais são os níveis importantes para o Bitcoin tá para mim, aqui o nível mais importante a gente conseguir ficar acima, pessoal, é essa região aqui dos 38.400 38. dólares, tá, pessoal? Então, até aqui, a gente ficando aqui nesse nível, 38.400 dólares, eu vou estar tá, né, uh, bullish com Bitcoin, tá, pessoal? A gente pode ter correção mais aqui agora, tá? Vai depender muito o que vai acontecer no mercado aqui. Vou atualizar vocês a medida do possível. A gente vai entrar no gráfico de uma hora aqui para dar uma olhada também, tá? Mas, para mim, a gente pode ter mais correção. Mas a região que eu toaria é mais de olho aqui para poder acumular mais, pessoal, de forma mais garantida que a gente pode pegar aqui, ó, de fato mesmo, é essa região aqui. Vamos botar de novo aqui. Essa região aqui dos 42 mil dólares, tá? Pode ser uma região muito boa mesmo, tá bom? É a região que eu tô mais de olho. Só que... Aí eu estaria bullish com o Bitcoin aqui, aí apostando numa alta, até a região ali dos 38.400, tá? Eu estava olhando antes a região dos 37, mas eu vou começar a mais ficar aqui atento na região dos 38.400. A gente perdendo essa região dos 38.400, que é essa retração Fibonacci que eu mostrei para vocês, daí, pessoal, a coisa pode começar a ficar feia para o Bitcoin, tá? Daí eu posso cogitar aqui, né? até inclusive fechar aqui, né? Dar tchau e... e esperar aqui porque a coisa pode ficar bem feia de poder poder aqui inclusive romper a região lá dos 30 mil dólares tá perder uh, o suporte de 30 mil dólares tá mas por enquanto pessoal até o Bitcoin acima de 38.400 eu vou estar aqui é bullish tá então pessoal vamos olhar aqui o gráfico de uma hora né o que aconteceu ontem né pessoal vamos dar uma olhada aqui também ó. O Bitcoin teve aqui né ontem aqui 24 horas tô olhando aqui no, no, no site da, da Bybit aqui a gente teve ó as últimas 24 horas se eu mudar aqui, foram aqui ó, praticamente, pessoal, total de, de, de liquidações do mercado aqui, ó, foram 3.4 bilhões de dólares em liquidação, tá? Então realmente incrível a quantidade de liquidação que a gente teve aqui. Da tá, site aqui da Bybit, você pode ver liquidação por uh, por ativo aqui no caso, né? Aqui Bitcoin foi 1.4 bilhões de dólares, né? Então muito aqui liquidado em, em altcoins também tá bom então comentei para vocês também ontem pessoal Eu tava preocupado com as altcoins aqui porque é como funciona as baleias aqui vão atrás de liquidação de, de, de liquidez né pessoal então é, quando a gente fala acumulação do Bitcoin muito vem dessa questão aí né pessoal a, as baleias são, as, a, são às vezes, as próprias instituições né elas estão lá né, querendo pegar a liquidez do mercado jogam um preço para baixo mesmo isso acontece que 3.4 bilhões de liquidação tá isso aqui foi para onde esse dinheiro né pessoal foi para as instituições né então sabe quem quem que está acumulando Bitcoin aí, né? Então pessoal, aqui também muitas pessoas uh, pensam, né, que o mercado de cripto vai ser assim, né? O mercado de cripto vai ser aqui, a gente vai realmente o Bitcoin, achei esse tweet aqui também, né? E a gente vai chegar lá nos duzentos mil dólares, 100 mil dólares de forma fácil. O mercado vai ser assim, pessoal, altos e baixos aqui, não tem jeito mesmo, tá? Se você quer tá nesse mercado aqui, né, é, realmente tem que estar preparado e tentar, tentar comprar aqui em regiões de suporte importantes. Então eu faço aqui pessoal é procurar regiões de suporte para poder fazer meu, meu dólar com average aqui comprar a bitcoin eu procuro melhores regiões de suporte tá para poder botar a ordem de compra é isso que eu faço aqui tá pessoal a gente também teve esse FUD aqui da, da Coinbase que aconteceu algumas horas antes uma hora antes deste dump né e uh, saiu aqui essa notícia aqui que a a SEC né a, a SC lá da, da, do, do Estados Unidos lá está querendo uh, processar a Coinbase né pela, pela questão das das, das, do empréstimo que eles estão fazendo lá, no, a, a, o produto de empréstimo deles lá, então isso que gerou fãs no mercado e logo de, depois disso aqui a gente teve esse, esse, todo esse dump, né pessoal. Então aqui agora, pessoal, vamos olhar o gráfico de uma hora para dar uma olhadinha que a gente pode esperar aqui, né. E eu estou de olho aqui agora é o seguinte, ó pessoal, a gente tem aqui essa, a gente tem aqui essa LTA, certo? A gente tem que conseguir romper, na, na minha opinião, para a gente poder voltar aqui e ter esperanças, ó, romper essa região dos 47.400, tá? isso aí é muito bom. Até porque, pessoal, esse aqui é um fundo importante também, ó. Esse fundo aqui da região dos 40, aqui dos 46, no caso, né? Dos e Eu ficaria de olho de compendo aqui essa região dos 47.700, que é esse topo aqui, né, junto com essa com essa com essa LT, LTB aqui, a gente poder começar a ficar mais otimista com o Bitcoin. Por enquanto, pessoal, eu tô aqui uh, um pouco bearish para dizer para vocês sinceramente, tá? Porque ah, essa queda foi muito forte mesmo, tá? A gente pode, pode ser só um sinal de ignição para ativar mais quedas, tá bom? Então essa aqui é a primeira questão que eu estou vendo. Também vou mudar para o gráfico diário, pessoal, aqui também, ó. Essa região aqui é muito importante. Fiquem de olho também, ó. Bom, a gente tem essa linha aqui desse cone que eu já mostrei para vocês também nos meus vídeos, né? Mas acompanhem também, esse, por exemplo, essa aqui é LT, uma LTB importante também de ficar atento, ó. Inclusive olhando aquele topo ali, ó. O topo da... do que a gente está vendo aqui agora do estopos que a gente fez aqui, mais esse topo aqui também, ó. Então, acompanha essa, essa, essa LT, LT, LTB aqui, então, a gente poderia buscar aqui, por exemplo, pessoal, a região dos 37 mil dólares, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tá? Eu ficaria de olho na região dos 38 mil dólares mesmo, não é garantido que o Bitcoin pegar, tá? Então, para esse mês aqui, a região que eu estou mais de olho para poder acumular Bitcoin essa é essa região dos 42, tá, pessoal? A gente perdendo 42, eu vou ainda vou ter esperança de a gente ficar acima dos 38, Tá, mas esperando perdendo 38 mil dólares aqui, a coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? Mas eu estou aqui bastante bullish pessoal. Muita coisa boa acontecendo aí no mercado, tá? Com El Salvador. Infelizmente, isso aí aconteceu bem no dia que El Salvador aí, botou como o Bitcoin, como a moeda oficial lá do, do país. Então, as baleias aí, né? as pessoas aproveitaram o um momento de euforia no mercado para fazer essa, esse dump, né? Como acontece, pessoal. Isso aqui é um exemplo clássico de pump and dump. Né? Todo mundo querendo fazer pump do Bitcoin, qualquer ativo, vem a porrada para baixo, pessoal. Alguém vai pegar e tirar lucro né assim como funciona então pessoal, fiquem de olho aí nessas dessas médias tá deixa eu até ver a média que essas médias aqui agora no, no gráfico semanal vou dar uma olhadinha aqui agora sobre, sobre isso também que eu acabei não mostrando para vocês então aqui vou puxar a média errada essa média aqui ó vamos ver aqui na uma olhada aqui a média de 21 dias tá aqui e a média de 50 dias semanal pessoal que é um suporte muito bom também para o Bitcoin tá aqui na região dos 37 mil dólares tá? e provavelmente ela vai subir mais, tá bom? Então eu ficaria de olho bastante de olho na região dos 38.400 que eu falei para vocês, tá? Então quem está pensando em acumular bitcoin aí, consegue botar ordens, tá? Então bota ordens ali. É, eu tenho mais capital vou botar nessa região dos 38.400 também, né? Então na, na região dos 42.000, né? 42.500 dólares e também a região ali dos, dos 38.400. Vamos ver se pega, pessoal, porque eu estou bullish aqui com bitcoin, tá? Agora aqui no médio prazo. E mantenho aqui, por enquanto, né, a minha previsão aqui de poder chegar com Bitcoin pelo menos aos 100 mil dólares aí até o final do ano. Tá? E, se possível, nesse bull market a gente chegar até os 200, do... 200 mil dólares que eu comentei para vocês aí no vídeo anterior. Tá bom, pessoal? Eu vou atualizando vocês aqui no grupo do Telegram e também aqui no grupo de canal de alertas. Participem para vocês não perderem nenhuma novidade sobre o preço do Bitcoin. Tá bom, pessoal? Eu desejo para vocês aí muita força. Né? Vamos lá que o Bitcoin, com certeza, por enquanto, pessoal, estou aqui bullish confiando no Bitcoin isso aqui é um dump que aconteceu várias vezes vai acontecer de novo né ao longo da história aí né do Bitcoin a gente tem que estar preparado para isso beleza então é isso um abraço